Salve, salve, senhores brincantes. Minuto Aula em mais uma atividade incrível. Comigo, Von Ney, aqui a Colá. E hoje a brincadeira se chama Suco Envenenado. Sim, soco envenenado. Vai ser uma variação de um pega-pega, onde o pegador ele precisa correr atrás dos subjetivos para poder pegar um de, qualquer um dos brincantes. A ideia é que seja feita em um espaço aberto, livre, sem nenhum obstáculo para as outras pessoas correrem e terem movimentação, liberdade de movimentação. O suqueiro vai ser elegido por uma das pessoas, por todos os grupos. Então, se separa uma pessoa que vai ser o suqueiro, que vai ser aquele que vai comandar o jogo. Então, todas as vezes, ele vai, ser, ele vai ficar numa distância do que os outros participantes. Então, em uma extremidade. Um grupo, todo mundo num grupo dos participantes, dos brincantes de um lado, e o suqueiro do outro. E aí, ele vai falar assim, suco de abacaxi, todos os brincantes, é um suco bom, é um suco agradável vão dar um pulo para frente eba falando a palavrinha Eba suco de limão todo mundo responde eba dá um pulo para frente mas quando o suqueiro falar um suco que não é tão bom assim por exemplo suco de chulé eca todo mundo vai dar um pulo para trás suco de largatixa eca dá um pulo para trás Suco de morango com laranja. Epa, todo mundo dá um pulo para frente. Mas, quando o suqueiro falar suco envenenado, hum, agora que começa a brincadeira valer a pena. Quando ele falar suco envenenado, todo mundo tem que fugir, fugir, fugir, fugir, corre, corre, corre. Porque o suqueiro vai sair correndo atrás de todos os fugitivos. E aquele que ele pegar, ele vira o suqueiro da vez. Suco envenenado é ótima atividade para ser trabalhado com qualquer grupo, qualquer faixa etária, principalmente com os pequenos. Vem comigo para as próximas atividades do nosso Minuto Aula. Até mais!